Publica aí nas redes sociais que a gente tá aqui em Brumadinho, tá todo mundo a equipe, tem gente de São Paulo, tem gente de outras, de outras cidades, eu sou de Sabará, a gente tá aqui montando a equipe, tem uma pessoa soterrada aqui. E a Vale está cercando todas as nossas as saídas e as entradas. Tem carros de outras empresas vindo com a ajuda do pessoal do Corpo de Bombeiro. E a Vale cercou todo Divulgue, publique, pelo amor de Deus. Publique isso em todas as redes sociais. Tem uma equipe aqui e não consegue chegar com material, não consegue chegar com mais gente. Porque o pessoal não está deixando a Vale, está bloqueando todas as estradas.